Há algumas décadas as pessoas já pensavam que no futuro teríamos a realidade virtual. A gente ainda não chegou no 100% da imersão total, mas o ser humano continua fazendo de tudo para ter uma experiência mais real. O que muitas pessoas não sabem é que além de enxergar e se movimentar precisamente no VR, você pode sentir Toque? Não, não esse toque. Você pode, de forma psicológica, sentir o tato. O calor de um abraço, cócegas na barriga, aquela mão boba que você tá ligado. Algumas pessoas conseguem até sentir uma fração do que é a dor física. Que bom que eu não sou uma dessas pessoas. No vídeo de hoje eu vou falar sobre isso e vou fazer um experimento aí com você que tá assistindo esse vídeo. Se vai dar certo, eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Tu não deixou o like ainda, né, seu safadinho? Olha só o botãozinho ali embaixo. Ó, oh, que bonitinho. Esperando pra ser apertado, de graça, e não leva nem dois segundos. É sério, mano, me ajuda, por favor. O Phantom Sense é a capacidade de sentir o toque, de forma totalmente psicológica. Mas além do toque, o seu cérebro pode te dar uma noção absurda de profundidade, de coisas sólidas, e até mesmo sentir cheiros e temperaturas. Vamos aos exemplos. Quando você anda em um jogo em realidade virtual, é normal você querer evitar as paredes, móveis altos ou coisas que parecem que vão bloquear a sua passagem. Andar no analógico até que é tranquilo. Mas, literalmente, andar em direção a essas coisas dá a impressão que você vai colidir com elas. Em dias frios, você pode sentir um conforto muito grande ao chegar perto de uma fogueira ou uma lareira. E o mais legal é que algumas pessoas têm o Phantom um Sense tão apurado que conseguem sentir intensamente até mesmo fora do VR olhando para a tela de um PC, por exemplo. Ainda assim, é normal não sentir nada também. Isso vai de pessoa para pessoa, mas pode ser desenvolvido com o tempo. Eu troquei ideia com o meu amigo Cat, que tem um milhão de horas de VRChat, para saber algumas experiências dele com isso. Uma experiência bem intensa que eu já tive, assim, jogando VRChat, com phototouch, foi uma vez que o meu amigo Art, né, ele tem uma espada no avatar dele, e ele invocou a espada, tipo, ela sai do chão e fica flutuando. E a ponta da espada ficou na minha virilha, tipo, apontada, e ela uh. subia e descia com aquela mençãozinha de flutuar, é, eu dei um pulo pra trás, porque eu sentia como se o negócio fosse perfurar, porque ela ficava subindo e descendo, assim, foi muito desesperador. <risos> foi horrível. Já sentiu alguma coisa parecida, ou já até sentiu mesmo a dor? já já senti a dor a minha dor não é tão forte quanto de alguns amigos eu já tive um amigo que o pessoal tava brincando com espada também para variar os pessoal foi lá e cravou uma espada do peito do avatar dele ele teve que sair do v chat porque passou mal ele ficou uma Ai, semana sem assim, jogar velho chat porque ele ficou sentindo dor ele Ai, ficou horrível. muito doeu aquilo doeu o, o meu não chega a esse ponto mas dor assim é que eu tenho um fototouch descritivo então por exemplo se uma pessoa chega para mim e fala ó oh, minha mão direita tá quente e encostar eu vou sentir a Onde ele tá quente Minha mão esquerda tá gelada, eu encostar Eu vou sentir ela gelada Às vezes eu acho que ele brinca comigo Falando tipo Ah, meu dedo é um maçarico E ele começa a fazer Nossa. o barulho De um maçarico no microfone Caraca. E quando chegar... Tortura VR Tortura VR Meus amigos Olha, meus... Olha como meus amigos são, né? <risos> Teve uma vez Um amigo meu Ele pegou Tem um mapa Que tinha uma escovinha De cabelo hum. Ele começou a passar a Escovinha no meu cabelo E a escovinha fazia barulho quando ele clicava no gatilho Ele me derrubou Eu dormi Em questão de minutos Quando ele passou que Sentia. A escova passou na minha cabeça e tava é tão gostoso. gostosinho. É dormi. muito bom. <risos> a, a primeira vez quando eu comecei a, a sentir mesmo, nos primeiros meses de, de viar, quando eu parei pra sentir mesmo o Phantom Touch, foi quando eu ia num mapa. É uma cabana de madeira, linda, muito bonita no meio de uma floresta. Que tem um sótão. E nesse sótão tem um cobertor com alguns travesseiros e uma lareira ali do lado. Então eu ia com os meus amigos e ficava ali assistindo alguns filmes. Só que na vida real, eu colocava de fato um cobertor e algumas almofadas no chão sentava ali, tanto na vida real quanto no VR. E eu me sentia muito ali dentro. E aquela lareira do lado me deixava um quentinho tão gostoso aqui no meu lado esquerdo. E, nossa, isso era maravilhoso, uhum. maravilhoso. Eu não sei se o Bonnie... O Bonnie não me contou nada do que ele gravou, nem nada. Mas, ó, nunca fique tocando, sem permissão, uma pessoa que tem fotocense, tá, Jack? É, pensa como se fosse na vida real, tá ligado? Tem gente que sente isso muito forte. É, tem gente que não tem noção. Aí os caras... Ah, você tem se Calma aí, eu vou te cutucar. Tem jogo que é super normal. Você você chegar super pertinho de uma pessoa, mas no viar. quando chega alguém muito perto de você, dá um desconforto. Parece que tem, de fato, alguém ali. Você quase sente o cheiro da pessoa, é muito bizarro. Depois dessa conversa, a gente foi pra um mapa cheio de acessórios que despertam gatilhos relacionados ao Phantom Sense. Então vamos fazer um teste. Você que tá assistindo, coloca um fone, de preferência um headset. Deixa a tela cheia e vê se você vai sentir alguma coisa vendo o que a gente fez nesse mapa. E depois você comenta aí embaixo, ok? Ok, agora faça uma festa comigo. Oh, escova de dentes. Nossa, isso é meio bizarro, porque quando chega perto parece que ele é, faz o um barulho vem, da acústica da boca. Ah, isso aí é sinistro. <risos> vai, vai na fé. Oh! <risos> isso é muito estranho. Caraca, esse é o melhor desse mapa! <risos> ah, unhas, cortador. É, voltou algumas coisas. Ah, é muito alto isso. Caraca, que bizarro. Você quase pegou meu dedo aqui, hein. Hum, hum, olha esse macarrãozinho. ó a fumacinha saindo, ó. Nossa. Isso me lembra o macarrão da minha mãe, velho. Igualzinho. O que, que era pra meu ser isso, gente? Aguinha? uma gostosinho. Essa aguinha parece... Aguinha. Nossa. Nossa, calma aí. Que bizarro, vamos lá. <risos> que isso, Riuca? Que que você tá fazendo atrás de mim? Eu tô ouvindo. <risos> E aí, funcionou com você? Sentiu um arrepio? Uma cosquinha? Um cheiro? Se não, fica tranquilo, que um dia você pode sentir isso melhor. Aliás, galera, eu esqueci de mencionar, mas o mapa que a gente foi tá cheio de informações e estudos sobre os tipos de Phantom Sense, então se você quer se aprofundar nisso e manja de inglês, vale a pena dar uma olhada. O Phantom Sense é apenas uma das coisas absurdas que o VR pode proporcionar pra você. Então eu espero de verdade que você tenha gostado e se interessado por esse vídeo. Não esquece de comentar o que você achou, deixar o likezinho e dizer se você teve alguma história com isso na sua vida. Eu espero você no Próximo vídeo, tamo junto e até a próxima O que muitas pessoas não sabem É que além de se movimentar ó oh, Olha aí você Olha aí você, eu tô te vendo Minha voz tá saindo bem, Ryuk? Eu vou começar a chamar você pra gravar todos os vídeos Ok <risos> Não Você já viu meu SMR? Ah, não Não ah, Você já? Eu acho que não Você já ouviu meu Olha, seria melhor se não tivesse tudo cortado, mas eu saquei a sua intenção. <risos> Ai, ah, o <E> <risos> está tá suprimindo o áudio agora, aí ele começa a cortar, Eu não suprimia antes. Uma, uma experiência bem intensa, experiência? Eu não sei, eu tô jogando já. Uma experiência bem Tá difícil, né? olha <risos> Esse vídeo vai ter bloopers, uma com certeza. Uma experiência bem intensa.